Que o sol brilha pra você Chorar, sorrir Também e depois Dançar Dançar na chuva Quando a chuva vem Tá bom, tá bom, deu, chega Bom, né, gente, que bom que eu não tô aqui Pra cantar, né, porque senão ia ser um desastre <risos> Gente, eu vim aqui Hoje pra dar um recadinho bem é... É sobre uma coisa que eu demorei bastante tempo pra me dar conta disso. E eu agora eu tô começando a entender o que que significa. Sabe quando você sente aquele vazio no peito? Aquele sentimento que você muitas vezes não consegue explicar. É um sentimento de realmente você tá incompleto. Você tá se sentindo vazio. Parece que nada te preenche, parece que as pessoas não te preenchem, as coisas não te preenchem, o seu trabalho não te preenche. Então, independente do que você faça, por mais que você faça coisas que te deixam feliz, que você goste e que, teoricamente, deveriam te trazer um sentimento de felicidade, te trazer um sentimento de bem-estar, te deixar bem consigo mesmo, independente de você fazer essas coisas ou não, você sente esse vazio, que é um sentimento de você estar tá você está se sentindo sozinho, você está se sentindo isolado, você tá às vezes se sentindo um alien porque parece que você tá alheio, as pessoas estão lá e você tá aqui você não se sente parte, você não se sente integrado então você sente como se existisse o mundo e você são duas coisas separadas, então você não se sente parte do mundo e por mais que você faça coisas do mundo, você não se sente completo você nunca se sente completo. Existem pessoas que dedicam uma vida inteira a conquistar coisas materiais que a sociedade diz que nós devemos seguir, que nós devemos conquistar, que seria dinheiro, carreira, trabalho, filhos, apartamento, casa própria. Enfim, muitas coisas que a sociedade quer que você siga um padrãozinho e que você leve isso para as outras gerações e assim sucessivamente até sabe sei lá quando, então existe essa expectativa de que você corresponda a esse padrão, só que muitas vezes você não corresponde porque você sabe que não é isso que vai te completar independente do que você vai fazer todas essas regrinhas da sociedade não vão te completar e por mais que você conquiste, você vai levar um bom tempo nisso, não pensa que vai ser fácil você conquistou aquilo e você vai continuar se sentindo infeliz, você vai continuar se sentindo incompleto, você vai é buscar a felicidade aonde, entende? Aonde que está a felicidade que você tanto busca? Então depois de muito me sentir sozinha, solitária, alheia, um alien e sentir esse vazio no peito muitas vezes, até uma depressão, porque às vezes você não tem vontade de fazer nada, porque você sabe que nada que você faça vai te deixar feliz, entende? Então, isso gera uma depressão muitas vezes, uma depressão muito grande, profunda, que não é simplesmente você se ocupar com alguma coisa, que nem as pessoas acham que você tem que se ocupar para que você se distraia, para que você pare de pensar, para você não pensar em coisas que são essenciais. Que são a natureza da vida De onde nós viemos, para onde nós vamos O que você veio fazer aqui nesse mundo Então para que você não pense Nessas coisas Eles esperam que você tenha uma vida normal Cotidiana e que você viva Seguindo o um padrão De um robozinho, aquele padrão de manada Que é o que todo mundo faz O que todo mundo tá acostumado Foi sempre assim, vai continuar assim A síndrome da Gabriela, né? Como é que é a música é Eu nasci assim, eu cresci assim De ter medo da mudança Que as pessoas têm tanto medo Da mudança, do que é diferente Do que é novo, do que é fora do padrão E eles fazem assim, meu Deus O que é isso, o que é aquela guria tá fazendo O que é aquele cara tá fazendo Qualquer mínima coisa que você faça diferente As pessoas pensam isso Elas pensam que você é um alienígena Sabe, <risos> essa sensação que eu tenho Que as pessoas me olham tipo, Qualquer coisa que eu faço diferente As pessoas me olham e Tipo Tipo, que mulher estranha, ela é esquisita, ela não tem problema, ela tem uns parafusos a menos. Ela é meio louca. Não sei o que as pessoas pensam, assim, mas eu deduzo muitas vezes que seja isso. Enfim, eu tô nem aí, sabe? Eu aprendi desde cedo a não me importar com a opinião dos outros, porque eu não vou corresponder às expectativas. Eu sei que eu não vou, entende? As pessoas podem esperar x, y, z, só que eu quero fazer... Eu quero fazer beta, eu quero fazer teta, eu quero fazer delta, enfim... <risos> Entende? Elas esperam de mim uma coisa que pra mim é tão. pouco, é tão nada, sabe? Sinceramente não quero decepcionar as pessoas que seguem esse padrão, mas para mim isso não vai me acrescentar em nada. Na minha experiência no meu aprendizado, vou ser mais uma. E é o que eu menos quero ser nessa vida é mais uma. Eu luto pra ser diferente. Tudo que é normal me enjoa, me enche o saco. Então eu tô sempre experimentando coisas novas, tô sempre ouvindo novas músicas, conversando com novas pessoas. Eu me abro pro novo, aprendendo, aprendendo, aprendendo e, sabe, tá sempre aberta pra aprender e enxergar coisas novas, de uma perspectiva diferente Enxergar o ponto de vista da outra pessoa, não só o meu Então eu sempre evoluo e cresço com isso Só que as pessoas estranham muito esse meu modo de pensar, sabe E muitas vezes elas nem entendem o meu modo de pensar Porque eu também não faço questão que elas entendam, tá Se você tá assistindo esse vídeo e me conhece Vai ser um pouquinho mais fácil me entender, mas eu não faço questão que elas me entendam porque eu não tô aqui pra ser compreendida, eu tô aqui pra fazer a diferença e pessoas que fazem a diferença nunca são compreendidas, né? A primeira coisa que você tem que saber: se você quer fazer alguma coisa diferente nesse mundo, as pessoas não vão te entender. Porque todas as mudanças que nós tivemos até hoje, elas partiram de uma ideia disruptiva. Foi algo que nasceu e quebrou os padrões. Então, assim nasceu uma nova ideia, né? Desde coisas básicas até a luz, quando foi criada, as pessoas pensaram, para que a gente vai usar isso? E hoje, para nós, é tão primordial, né? Então, coisas assim, as pessoas não vão entender no começo, mas depois elas vão assimilar aquilo e vão entender a profundidade que você chama. Chegou e conseguiu enxergar muito antes delas. Né? Isso é uma questão de ser visionário. Né? Uma pessoa visionária ela enxerga na frente dos outros. Então você não pode exigir que uma pessoa enxergue o que você está enxergando, porque ela não vai chegar até esse ponto. Né? A visão dela é limitada. Então a sua visão está um pouquinho além. Você vai ter que mostrar isso para as outras pessoas e fazer que elas entendam. E esse é o papel seu. Então esperar ser reconhecido, ser compreendido ser muitas vezes até remunerado, depende tem coisas que demoraram muito tempo a serem reconhecidas e durante uma vida a pessoa não foi reconhecida os gênios que nós tivemos há tempos atrás, Albert Einstein Vincent Van Gogh, por exemplo Van Gogh morreu sem ter vendido uma obra das belezas que ele fez Albert Einstein ganhou o prêmio Nobel no final da vida dele Quando ele já era idoso Então a vida inteira ele passou tentando, tentando, tentando Até que um dia reconheceram ele Um pouco antes dele morrer Porque daqui a pouco né? a pessoa já tá velha Olha o quanto tempo ele podia ter acrescentado para a humanidade Se tivessem aberto a porta para ele Se tivessem escutado ele desde o início né? Olha o quanto ele poderia ter acrescentado Só que é muito difícil a gente quebrar esses espada então, por isso, as pessoas demoram muito até entender. Até entender que você é uma pessoa visionária já é difícil. Então, tenha paciência, se você tá nesse caso, de entender, ter calma e reconhecer a si mesmo, né? Não ficar na expectativa de que alguém vai fazer isso por você. Então, você tem que ser o seu automotivador, porque não dá para esperar isso do externo. Nesse caso, não dá. Tá? E voltando aonde eu queria chegar no início, que eu acabei falando coisas a mais, esse vazio que nós sentimos, ele é uma falta de você com você mesmo. Não é nada nessa vida que vai te preencher, porque o que vai te preencher tá dentro de você, já tá em você. É você, entende? É a sua essência, o seu ser, aquilo que você muitas vezes não enxerga, porque tá tão torturado tá tão... Cheio de, de defeitos, de egos, de raiva, de ódio, de rancor, de tantos sentimentos assim que vão te poluindo, sabe? E a sua essência tá lá escondida, sabe? Nos recantos né, ali da sua pessoa que ela tá esperando que você a corte. Então, a questão de você se sentir sozinho, muitas vezes você tá num lugar que tá com muita gente e você se sente sozinho. Porque aquelas pessoas não te integram, você não se integra, você sabe? Não são as pessoas, não são os lugares, não são coisas. É você, entende? É você e você. É o seu eu interior que precisa ser mostrado, que ele precisa ser exaltado. Ele precisa vir à tona. É para isso que a gente veio aqui na Terra. A Terra é uma experiência para nós aprendermos e crescermos espiritualmente, para que nós retornemos um dia à nossa divindade, onde nós viemos e aprendamos com todas essas experiências na terra, com todos os acontecimentos, nós retornemos mais fortes, nós retornemos mais aguerridos, Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. <laughs> oh, this new crazy mother...